Oh, é zumbi? Ah! O jogo e aí, como que faz? Aí, outro! Ah! O jogo tá valendo já? Parece sim! Aí, rapaziada, que estamos começando mais um Resident Evil aqui no canal. E o que que acontece? É, não trouxe a mínima ideia. E vamos ver se a gente acha o hard aqui. Vou colocar no hard pra ver que a gente vai hard, hein? Uh -huh. Eu tô emocionado. Eu tô curtindo. Bicha! Rapaziada, vamos compartilhar o vídeo aí pelo Mortal hein? Ah, botar ali? Começo de série, muito top. Oh, meu Deus do céu, tô com medo de apertar o botão aqui. Vamos para de gracinha! Rápido! Rapaziada, é, é busca do pati mas esse negócio aqui, já tô começando a curtir, hein? Ô, oh, louco, ó o oh, Cazulus. Ó o oh, Cazulus. É o quê? Rapaziada, é, vamos manter a calma, hein? O game parece ser bem cabreirão, casulinho, de boa. Será que vai ser uma borboletinha ali, tio? Ô oh, meu, tá se mexendo no pilantra, hein? Oh, meu Deus! É um grilo? Que parada é essa, tio? Olhei. Rapaziada, tá. Oh meu Deus, tá vindo! Oh Leon! Passeada. Já começa assim o jogo? Ponto de continuação! Nem começou, já tem continuação! Tô calmo! Pera aí, Leo! Oh, tiroteio! Já! O jogo! Não lembro esse negócio não, tio! Ei! Pera, Pera aí, arma, arma, pega! Ah, já pegamos a arma, tio! Ah, vai brincando! Eu lembro dessa tiazinha. O oh, farol na minha cara, eu sou do bem, seu Loki. Calma, eu tô calmo. Vou pegar a tiazinha aqui e sair de rolê. Tiazinha, olhar em volta. Rapaziada, é tá tudo pegando. Olhar em volta o quê? Espaço? <risos> Por que, que eu vou olhar em volta, tio? Arrasta. Eu tô bem. Uh, beleza. Rapaz, esse helicóptero da minha cara não tá muito engraçado não, hein? Vamos apagar esse farol? Uh. Ô, oh, Leon, sai, sai daí, tio! Rapaziada, eu não tô vendo nada, tio! Sai da minha frente! o oh, Leon, tio! Ô, meu, frangendo o olho e tudo mais, hein! Sai! Sai! Rapaziada, o, o Leon já tá do mal, já bostou pra nós com o que se faz! Eu estou calmo! Ação e diversão! Come on! It's not over yet. Cadê a legenda do jogo? Está... Rapaziada, o negócio que eu não curto em Resident Evil é, é... é... é... é exibir legendas é durante os jogos. Que demais! Ô Capcom, eu vou na sua casa! Beleza, vamos vamo começar o negócio aqui, tio. Ah, <risos> oh, melhor. tá com calma aqui. Ó, oh, o Leo levando a tiazinha de boa. Sim. Rapaziada, tá tudo tranquilo. O Leo está conosco. Aí, Helena. Ó, oh, a, a Helena tá tá tranquilinha com o com, com o Leo. Ei! Oh, oh! Nossa, Leo, cuidado de ser pisoteio. I want to slow you down. Just go. Betty. Oh, Leo, fala com a tio? I'm oh, not getting off that easy. Come on. Ô, <laughs> oh, meu, tem que apertar o botão, se eu te dizendo, levanta. você já dizendo levante, você aperta o botão? Sim. É, é. Você não levanta, tipo, ó, ó, apertou de boa, puxou o bracinho, olha a pegada desse Leo, tio, o cara é marvado, ele é do mal. Rapaziada, o que que é com... Desce! O Caverninha inicialmente, tava meio magoado de aí, foi... ó. Tava meio triste que a voz do Leo não era em português, mas essa voz do Leo em inglês ficou top aí, tio. Que delícia. <risos> Junto com a frangia, tio, tô calmo. <risos> Ô, Leon, mostre o caminho, tio. Você tá ligado. Ó, aperta o espaço aqui, tio. <risos> aperta o R. Ô, oh, louco, Leon. Puxa o um negócio aí, tio. Map. Ó, oh, com um braço só aí. Ele é balandro, <risos> Rapaziada, eu estou muito calmo. Beleza. Ah, R. Olha, suspense atrás do outro Ah, meu Deus, agora ligou a luzinha Já tá, tá melhor, dá pra ver o cenário Graças a Deus Olha, Esse helicóptero tá louco, hein, tio? O cara tá na vasculha Beleza Nenhum sinal De bazuca pra gente explodir esse um helicóptero Vamos lá, Leo Tá quase Beleza, o que acontece? Perto espaço de novo? Para dessa aí, Leon. Rapaziada! Olhar em volta. Paz, eu tô indo no o aqui. Vamos continuar pra esse lado aqui. O Leon tá ligado. Graças a Deus. Rapaziada, é cuidar com a Helena, hein? <risos> Traz a Helena com cuidadinho. Let's take a break. Como é que ia é fazer um break? Oh, Vamos sentar aí de boa. A tira o cafezinho do bolso. Ó, oh, ó. Oh. Oh, meu Deus, ó. Tirou a arminha. Gotta be a first aid in here somewhere. Beleza, vamos procurar o primeiro socorro, tio. Olha eu. Beleza, rapaziada. Eu não vi onde tem de negócio de dificuldade, opções nenhuma. Essa Capcom tá pilantra. O Van Damme já foi na casa dela. Trocar uma ideia, porque tá muito pilantra. <risos> O que acontece? Ó, ó, ó o, o, as configurações do game tá mais ou menos aqui. Dificuldade, esse negócio aqui. O cabrinho ainda nem achou. Ô, <risos> oh, meu Deus, eu queria colocar no super hard. Eu não achei a dificuldade, não. Eu, eu espero que tenha no meio. Rapaziada, tem que estudar no teclado. Olha o tanto de comando que tem esse negócio, tio. Ctrl, Alt, Del, É o okay. quê? E outros. <risos> Temos que achar esse remédio bento. Deixa eu aqui. Totalmente ferida, tio. Meu Deus do céu, Leon. Faz carinho dela. Rapaziada, o Leon tá com uns outfits louco aqui, hein, tio. Vamos ficar esperto, bolsinhas. Oh, peraí. Smash. Ó, ó, plantinha. Tio, eu vou ficar esperto. Gente, vou ter as plantinhas mágicas. vamos ficar ligado. Ó. Oh. Rapaziada, o Leon já abriu. Já pegamos a plantinha. Ó. Oh. Leon, você okay. está there? Hennegan você está onde está Helena? Ela não está fazendo muito bem, ela precisa de atenção médica Você tem algumas ervas? Algumas, mas não tenho certeza vão ajudar Ok, minhas instruções Oh meu Deus, de boa, hein? Abra os itens ah, Tranquilo, Abri aí, tia Misturas as ervas Como que mistura o negócio? Ah, fizeram uma mistura benta, hein? É moderno, tio. Vai é pastilha. Bota na caixinha. Rapaziada, tá na pastilha, hein? Virou pastilha, tio. É plantinhas em pastilha. Beleza, agora a gente fecha os itens aqui. Já cura ah, a Helena, tranquila? Too many good agents have derived here today. You're not gonna added that list. Não sei se está boa, Helena. Ô, oh, louco, tio. Quem que é esse cara aí? Rapaziada, tá rolando uma força suprema aí já chegando, tio. Oh meu Deus do céu. É zumbi. Oh, o cara é zumbi profissional, hein, tio. Já, já não curti o jogo. Rapaziada, é hard mesmo, hein? Olha, oh, um bico esse Ai! Olha o jogo! Que co... Tá valendo! Tá Estou bem? <cuindo> oh, wei! Tá valendo dois! Por um, que? Dois! dois. dois. Rapaziada. <risos> ah, meu, o jogo é mau, o jogo é cru... É o... o jogo é vagabundo! Rapaziada... Não let deixar seu guarda por um segundo. Pera, tá valendo? Já mordeu... Oh! Pô, mordeu mesmo, hein? Tem que curar... Curar a Helena. Vamos atacar uma pastilha nela? Rapaziada. Já tô assustado com o game, hein? Tá cagão. Oh. I think I'm gonna be okay. Oh, meu Deus. Já curti. Vamos salvar ela, hein? Thank you. Oh, Leon, oh. You you Rapaziada. We're heading to the Quad Tower. What? Well, it's Olha, fala pra ela. Agents there with survivors. I can't abandon them. me hein? Já temos o um pente extra já. PDA. a eu... Como é que é da pinch aí? Eu não li o jogo. Tem como repetir? 15 metros A tiazinha consegue correr? A tiazinha, você está aí, Olha, tá de... Oh, ela corre, você corre, tio? Veloz, hein? Tranquilo Vim a porta aí, Espaço Rapaziada, o caverninho tá, tá leitão, tio Não sabe de nada do jogo Ô, oh, meu Deus do céu Saída de emergência Segue as plaquinhas Rapaziada, ó Ó, no apavoro Você vê as plaquinhas de Resident Evil aqui? Ó, flecha pra direita A escada tá pra baixo e a plaquinha tá ah, pra cima O cara bate a cara no muro e morre Rapaziada, vamos ficar esperto em sinalização da Capcom Pelo amor de Deus, hein, Capcom Eu vou na sua casa, tio ai o que é Ó, você sai daí que eu já tô com a minha arma apontada aqui, tio. Ó, oh, aperto o V. Ó, oh, meu, apertei o C. Oh, oh, oh. Olha aí. Tem como rolar na escada, tio. Ô, oh, meu, Deus, onde é que eu tô? Bem Espo... nevada, Califórnia. Vamos, vamos descer ali que o, o caverninha rolou o negócio inteiro aqui. Tem que apertar o V. Ô, oh, meu Deus, você aperta o V. A ah, tiazinha chega, hein? É isso mesmo. Rapaziada, adoro. Eu li abrir a portinha assim, tio. Uh. Rapaziada, tá rolando altas baladas aqui embaixo já, hein? Parecendo um Gotham City. Rapaziada, falta só passar o bate, velho. É, vai sacar a cabeça de tia, Peraí. Can we make it to the tower this way? Yes, just keep moving in that direction. Keep moving in that direction. Beleza. Oh, é zumbi! Ô, e aí, como que faz? É outro! O jogo tá valendo já? Sim! Pete, eu ter que matar eles mesmo, hein? Só é de chacas. É o quê? Ai, Zumi! Ai, zumbi! Vai cair aí, Zumi! Ô, oh, zumbi! Rapaziada, os caras não caem não, hein? Oh, oh, Fossa, os caras atiraram rápido demais, tio! Ô oh, jogo! Onde? Rapaziada, o jogo não tá ensinando direito não, hein? Seleciona a arma! Faca! Oh meu Deus! Ah, eu esfaquei! Ai, o cara é o zumbi dá soco! o oh, jogo! Tiro rápido! Onde? Nossa, tem um doce! Escopeta! Rapaziada! Ô Rapaziada, calma, hein! Olha, começo de gameplay, tá? Começo de gameplay. Estou bem! Vou correr! Espaço! E... Ah, que... oh, Leon! Ah, tem que segurar o botão! O oh, jogo! Ele não avisa direito, hein? Eu tava apertando o botão! Eu... Nossa senhora! Over here! Vai, Leon! Nossa, sobe-se Isso! Eu estou bem! Vamos lá, Leon! Olha os pulos no helicóptero! Pegou a perna Olha, você tá bem? Ok! Sai, Zumbi! O oh, zumbi! Ah. Oh, ai, você vai cair lá de. Olha isso, eu Loki, o zumbi caiu, tio. Ah, oh, meu Deus, que jogo legal! Oh, beleza. Olha, Leon, mostra pros caras oh, como faz. Tá tranquilo, Leon é piloto. Ó, oh, piloto morreu? O que, Leon? Nossa oh, senhora. Rapaziada. Olheu, você vai... Pra cima. Olheu, você sabe notar isso, né? Oh! Oh, você viu a curva, né? Vamos se ligar. Ele sabe. Rapaziada. Rapaziada. Oh! Olha! Oh, Dela. Oh, meu Deus. Ai! Nossa Senhora! Rapaziada. Oh. O quê? Uau! Oh, sai daí, Leon! Nossa, o cara. Oh, tá tudo de, de boa. Tá de boa. Bateu no prédio. Nossa! Rapaziada. Ai, tem mais. Tem mais ainda. Eu estou bem. Ai, tem um milhão de zumbi embaixo. É a mim. Caiu no helicóptero, 15 andar, bateu no 3, deslizou pro lado. Rapaziada, o jogo é calmo. Dois. Passo. Eita! Tem mais. Rapaziada, o jogo é calminho, tá? Yeah. Rapaziada. Eu tô tremendo, tio. Oh, meu. Cagão. Rapaziada, valeu por escolher residente de vocês, tá? Vocês tava ligados na ação de diversão, né, tio? Pelo amor de Deus, peraí. aí. mais cagão ainda. Pera aí. Ô Leon, aguenta. Rapaziada, eu tô bem. Uh, vamos entrar aqui? 20 metrinho. Leon, pelo amor de Deus, tio. Tiazinha, tá de boa? Deixa pra lá. Ela já tá correndo, ela já tá boa, tio. Você viu a plantinha mágica do Leon? Vamos ficar esperto, hein? Tranquilo, ó, aperto o V, Ó, Roger. Oh, louco, tio! É que eles combinam a voadora nem fala nada. Beleza. Ô oh, meu, tá rolando uma... uma estátua... dos Illuminati aqui dentro? É isso aí. Vamos ficar esperto, hein? Olha, sim! O Leon é ágil, tio. eu esqueço dessas paredes. Por que, tia? Você vai cair na minha cabeça! Nossa, tia. Que isso? Depois de ele te dar uma plantinha e tudo mais, hein? Você fica esperto, Olha, ela vira de questas. <risos> vira de costa para Leon que ela te engravida. Ah! Rapaziada, ela cai na cabeça do Leon. Beleza. Rapaziada, de momento vai, vai ter munição aqui. Vai ter umas coisas. Oh, oh. Ô, Leon, como que você vai checar o batimento do cara com roupa? Nem é disso. Nossa senhora. O que é Godzilla? Ah! Não pode, tio. Não tem como. Pera aí. Eu... Quer mais um pouco? Ô, jogo, é o começo. Ixi. Ainda bem que cortou, tio. Ô, oh, meu Deus do céu. Rapaziada, moral da história: Vírus estão se desenvolvendo. Sim. Godzilla apareceu do céu. Resident, Resident Evil 6. Ixi. Rapaziada, fazia tempo que eu escutava a vozinha assim do Resident Evil, hein? Deixe. Caramba, jogo, você me humilhou em público. <risos> Salvando o conteúdo, não desliga o computador. Não vou desligar, tá bom, jogo? Tranquilo. <risos> é, vai começar agora. Ah, bom jogo, nem começou o jogo, tio. <risos>